Fala galera, bem-vindos à Taverna, bem-vindos a mais um episódio aqui da nosso melhor podcast de games. E hoje você está aqui para descobrir que a partir dessa semana, nessa semana de junho, você também se tornou um mendigo, como o pessoal da Mendigo Pass, agora é o Mendigo Plus da Playstation também. E estamos aqui com um grande convidado hoje para substituir o Peri, meu grande amigo de infância aí, Vitor Vulgo Esquiva, que também tentou a sorte aí no YouTube. Como é que você tá, Vitor? Boa noite, meu querido. Tranquilo, foi proposital que você me chamou, né? Só para representar o <risos> mendigo do, da Sony, né? que a pois gente fica... é, Os mendigos da Sony. A estão gente fica na guerra de, de console ali, eu e você batendo papo, você me chamou de propósito, então, né? agora, tá, agora tá explicado, agora entendi o <risos> que eu quero tudo. ver, cara. Eu quero ver eu a desculpa da galera, cara. Sempre falando que a mendigo pés ia quebrar a indústria. Agora eu quero ver o que a mendigo plus tem tá para. A dizer, né? Não, não, Luna? Boa noite, minha querida. Boa noite. Pois é, né? Vamos ver o que, que essa galera mimizenta aí vai arrumar. Vamos ver se eles vão deixar de, de pegar a mendigo a... não sei. Bendigo eu, plus. O... Isso aí, a mendigo plus. Vamos ver se eles vão deixar de, de pagar 350 conto em cada lançamento aí, cada jogo que tiver. Mas, mano, não, não, não, não assuste não que hoje eu vi um comentário dos mais esquisitos possíveis um cidadão lá no, no Twitter ou no YouTube, não me lembro onde que eu vi, ele falou, não, mas veja bem, porque agora nós temos a assinatura da Plus, mas o, o perfil do, do sonista é comprar jogo, a gente não precisa preocupar com isso, não. A gente vai continuar comprando jogo, porque esse é o nosso perfil, caralho, velho. Nossa, cara, eu não acredito. É, é surreal, em pleno é de uma 20, né? Alguém uhum. achar que é vantagem gastar dinheiro com o jogo, sendo que você poderia ter um serviço por assinaturas e você, cara, você tirar a onda com isso é no mínimo uma, de uma idiotice sem fim, cara. É como... Ah, só, só... Pode continuar. É como, Tem, se, cara, é como se alguém falasse assim, cara, eu prefiro comprar um filme do que ver no Netflix. É a galera que fica ostentando aí por status, velho. Essa galera sempre tenta... existiu e sempre vai existir. Aquela ostentação, né, cara? O cara come ali um ovão e arrota caviar, né? <risos> não sei não, Cid? Mano, um <risos> maluco desse é o daqueles que a gente comentou no episódio passado, né? Ele deve pagar os malucos pra platinar os jogos dele. Ah, esse aí, cara. Não duvido. É um perfil, ah, tá, tá ligado? Lembrado, São atitudes exatamente. que se completam, assim. É, mano, salve, como é que vocês estão aqui? Querido. Tá tudo bem? Tudo caminhando, aí Boa noite. Aí. Tudo bem. Mais um episódio aqui para o nosso podcast. Gente, hoje a gente está completando o 13o episódio, episódio do azar. E vocês ah, não. vão estar ouvindo esse podcast uns dias depois que a gente grava. A gente sempre grava no meio da semana, mas vocês normalmente estão escutando ele durante o sábado, né? Normalmente no sábado a gente lança os nossos podcasts. Lembrando que quem gosta de ver o vídeo, o que está que rolando ali nas imagens que a gente fica comentando, esse podcast também é transmitido no YouTube, tá? no, no meu canal, Colosso GT. Quem tiver interesse vai lá, conhece, mas também tem as plataformas de áudio para quem não tem tempo para ficar vendo o vídeo, quer ficar escutando a gente. Então estamos aí no Spotify, no Deezer, todos os serviços mais conhecidos aí de streaming, de música, é só procurar a Taverna, dar aquela força e participar dos episódios aqui com a gente. Beleza, pessoal? Recados dados. Vamos falar do nosso tema de hoje, que vão ser jogos que revolucionaram épocas, gerações, gêneros. Tudo que a gente acha que um jogo mudou nesse sentido, né? Para trazer uma nova era para os jogos, a gente vai comentar aqui na nossa opinião alguns joguinhos aí. Mas antes da gente partir para esse assunto, a gente vai continuar no nosso velho ritual de joguinhos que estamos jogando, joguinhos que a gente quer indicar para vocês. E cara, eu queria simplesmente começar falando, dando os parabéns aqui para a Luna pelo jogo maravilhoso que ela falou na semana passada, o simulador de mudança, de, arrumador, de arrumação de mudança, que chama Unpacking cara, para quem não assistiu o episódio, a Luna falou na semana passada basicamente é um jogo que você vai desencaixotando as coisas do morador e vai colocando no devido lugar mas cara parece ser simples, mas a proposta é tão interessante, é tão legal, que conta uma história cara. olha aí, olha aí né? foi no, no no podcast anteri anterior e olha aí desnecessariamente né Luna? desnecessário foi cara, e, e uma coisa que eu acho legal desses serviços de assinatura é exatamente nesse sentido eu meu perfil tô falando Colosso cara eu nunca compraria um jogo desse não compraria gente sério não compraria como ele não, tá eu no... também não. Saca, não compraria porque assim a gente foi moldado para gastar em dinheiro naquilo que vale a pena, né? Estou é, fazendo entre aspas aqui para quem está ouvindo. Vale a pena, mas, cara, quando você conhece propostas inovadoras igual um jogo desse... Por que, que eu estou falando inovador? Gente, eles conseguem contar uma história de uma pessoa, que acredito eu que seja uma menina, da infância dela até a vida adulta passando por relacionamentos e tudo mais, cara. Até descobrindo é, sexualidade. Pra vocês terem noção do... do... Isso só desempacotando as paradas. Né, Luna? Quando você Sim, falou, eu fiquei sem entender, cara. Por que, que a Luna <risos> tá falando desse aspecto? Eu fiquei sem entender. E aí eu fui Sim, jogar e entendi. Porque realmente, velho, conta uma historinha. É relaxante, cara, e... Dá um, é uma vibe tão boa dá, é dá um muito, sentimento bom assim é muito e, bom é, e no, é, você falou que você acredita ser uma menina eu também, só que assim, eu tava com tanto medo de dar algum spoiler e acabar com a experiência de alguém que eu falei assim, é ah, uma pessoa, porque não, realmente não, não, não interessa sabe? Exato, não interessa o, o sexo ali, o legal é a história que vai te contando cara uhum. é, é, é, é muito, muito, muito legal a forma que eles acharam de contar Uma história completamente De um jeito diferente, cara Muito <risos> bizarro Cara, eu vou dar a preferência aqui pro nosso convidado Vitor, fala pra gente, cara O que você que tá jogando, o que você que indica Vitor, que é sonista Roxo, o que você que tá não, jogando? Não. <risos> eu tinha que te eu provocar, ser né? <risos> não, a gente fica batendo Discutindo aí entre Sony e Microsoft Mas se eu tiver que aqui escolher uma, eu sou pior ainda. Pior que defender a Sony é defender a Nintendo. Eu gosto é, mais velho. da Nintendo. A e a Nintendo, Nintendo não merece Nintendo. defesa nenhuma, cara. Não. Porque eles, tão, eles cagam pro consumidor, principalmente pro consumidor sul-americano aqui, né? brasileiro também. Ah. É, ah. Até, até mais. Finalmente é... tem um convidado que vai meter o pau na Nintendo junto comigo. <risos> cara, na episódio, eu gosto porra. muito da Nintendo, só que eu meto o pau na Nintendo, porque, cara, não tem condição que eles fazem, não, velho. É, é, é desleal, cara, com, com o pessoal que, que gosta da Nintendo. É, é verdade. Pra não fugir do, do foco aí, cara, o que eu tô jogando primeiro é o Yakuza, né? Só que é o, o Like a Dragon. É, esse Yakuza, ele é totalmente diferente de todos os outros Yakuza que já foram feitos. É porque todos os outros, eles têm um, um estilo mais de ação, né, no combate. Enquanto é, esse, apesar de ser o mais novo, né, o Like a Dragon, é, ele tem, ele, ele meio que, não vou falar que reinventa a roda, porque ele usa um sistema de RPG de turno, mas só que ele faz isso de uma maneira muito diferente. Eles conseguem, é, a primeira impressão que você tem é, pô, como que um, um jogo de, da maior máfia japonesa, né, que é a Yakuza, vai usar um sistema de RPG de turno? Aí você fala, pô, deve ser um lixo, uma porcaria o jogo. Porque você quer é ação, né? Você quer é um combate rápido, dinâmico. Só que ele te contextualiza no início falando que o protagonista, né? Do, do jogo. Ele é fã de Dragon Quest. E aí ele imagina todas as brigas de rua ali, todas as missões que ele faz pra Yakuza. Como se fosse uma missão de Dragon Quest. Então ele começa, na mente dele, ele começa a imaginar tudo aquilo que ele joga no, no jogo, só que na, na, na, no combate que ele tá tendo na vida real, né? Real, abre aspas, na vida dele, né? E aí, aquilo... Aí você fala, pô, realmente, desse jeito aqui faz sentido, porque isso aqui é a imaginação do cara no meio do combate. Aí você começa a viajar junto com, com a ideia do, do protagonista, cara. É muito bom. É, a interação entre os personagens é magnífica. Poucas vezes eu vi num... É um JRPG, né? Não é... Não é um, um RPG... É... ocidental pra ficar claro, mas poucas muito vezes eu vi, eu gosto muito de RPG de turno, e poucas vezes eu vi é, um combate de turno bem aplicado, principalmente que é, pelo fato de combate de turno ter caído em desuso, né? É, Exato. Com, as, com a evolução dos videogames, foi caindo em desuso, a galera não tem paciência de ficar jogando aquela, aquele combate parado, onde, pô, eu te bato, você me bate, eu te bato, você me bate, isso aí meio que tá quase em extinção, e eles conseguiram fazer... Com que o combate ficasse interessante mesmo sendo de turno, porque os personagens no combate, é, eles ficam se movimentando o tempo todo, apesar de atacarem é, na sequência ali de, de ações, né? De acordo com a iniciativa. Mas você tem a falsa impressão que é quase um tempo real, entendeu? E é, é muito bacana o que eles fizeram. E a interação entre os, o protagonista, com os personagens que você vai conhecendo e a relação com, com a Yakuza, cara, é tudo muito bem feito. É, não é à toa que o jogo tem umas reviews absurdas, é super positivo e recomendo aí pra quem tem saudade de jogar um RPG de turno, é, vocês não vão se decepcionar, não? mesmo sendo não tendo aquele clima de, de RPG japonês, com aqueles bonequinhos de cabelo colorido e tal, é, eles conseguiram colocar um tema sério e ao mesmo tempo eles injetam humor e mais o sistema de combate de turno e não sei como, mas jogaram aquilo tudo no liquidificador e funcionou, cara. Desculpa ter me estendido aí, porque eu gostei cara, demais do jogo. Tô, tô gostando demais do jogo. Vitor, sabe o que eu fico puto, cara? O Seeker falou desse jogo semana passada. Você tá falando super bem essa semana. E o que eu fico puto é o seguinte, eu sempre falo disso aqui no podcast, cara. É o seguinte, o hype, ele é muito seletivo, cara. Porque um jogo desse passa despercebido por muita gente, cara. Passa. Saca? E, e, um e é um jogo que pode trazer uma galera bacana para um novo estilo de jogo, que é o um, um estilo antigo, que é o de turnos, mas para conhecer uhum. uma, no, uma nova forma de jogar, né, cara? Porque uhum. você fica só naquela mesmice ali, jogando os mesmos jogos, a gente falou muito disso, né, Luna, na semana passada, cara, e, e essa, essa questão do hype, ele ser seletivo, eu fico puto. Por isso volto a falar, acabei de falar do unpacking, e falo novamente o propósito legal de um serviço de assinatura, cara. Porque você experimenta experiências novas, porque uma vez que aquilo tá, entre aspas, de graça ali para você, você não tem nada a perder. Agora, você pegar e desembolsar uma grana... É 50 reais que tá um é... o Você não paga. Ninguém vai comprar um Ampeg. Ninguém paga. Não cara, vai comprar, cara. Não é, é, é, eu fico vendo, o Arthur, o Seeker, perdão, o Seeker, ele tem um viés muito de experimentar experiências novas, cara. Todos os jogos, desde o começo do podcast, ele sempre trouxe jogos bem alternativos. Você vê que é jogo que, assim, nem 10% de quem gosta de videogame joga. Sendo bem sincero. Então, que... você, saca? Você traz um serviço, cara, e isso, isso populariza... E, e só fomentam o, o, o mercado de jogos. Cara, eu acho muito legal nesse sentido. Total. E, e complementando aí tanto o Vitor quanto o Colosso. Primeiro, o Vitor. É, galera, a análise dele foi muito boa e foi mais voltada para combate, entendeu? Normalmente, as minhas análises são mais voltadas para a história do que para combate. Então, complementou muito bem a minha, né, do episódio passado. É, que, que foi mais focada na história. E o combate do jogo, realmente, eu endosso tudo, tudo que o Victor falou. Né? Tem a imaginação do, do Ichiban, né que é o protagonista. Isso. E eu zerei o, o, o Like a Dragon domingo, agora. E aí, na Sério? segunda, eu comecei o, o, o Dragon Quest. Também é. influenciado pelo Yakuza. Pelo Itiban Exato. <risos> é, cara, é muito, é muito foda, cara. É, é, é, é, o jeito que ele, que ele fala de Dragon Quest, realmente... No final, te dá vontade de jogar Dragon Quest. É, oh, mano, é, é, é massa, velho, é massa. É o nerd sim. raiz, meu, cara, né, é muito massa, o, o nerd raiz, cara, ele imagina a situação do jogo na vida real dele mesmo, cara. E o cara ainda é um mafioso, tá ligado? É muito não, massa. Muito, é muito da hora. Da e o que você indica e, pra e gente... Victor, eu... Você, você, rapidinho, ah, Colosso, você está jogando ainda, né? Eu estou jogando ainda, tô jogando ainda. Cara continua, eu sei que você gostou muito, você vai continuar mas a história vai, vai melhorando muito, muito, muito, eu, eu até comentei isso na minha análise uhum. é, conforme ela vai amadurecendo, entendeu? Você vai avançando na história, ela vai melhorando de uma forma considerável, entendeu? Então, eu vou continuar. O final do jogo é muito bom. Oh, Siker. Você que é um cara muito é, crítico, positivamente que eu quero dizer, não é aquela historinha linear, não, tem altos plot twists, legal tem, Rotas tem bastante viradas. plot twist, tem bastante é, bastante pico, bastante vale. E, legal, cara. Cara, vocês vão, vão gostar. A história do jogo é muito boa. Por mais que, uma coisa que eu comentei com vocês, que foi, assim, bem válida. É, história, cê, quem acompanha o podcast sabe, história me move, entendeu? Sim. A narrativa por trás do jogo me move muito. Muitas vezes, mais do que combate... O exemplo do podcast passado também foi o foco da gente conversar de The Last of Us, né? Que foi justamente isso. Eu não gosto do estilo do jogo, da mecânica, mas a história me prendeu do começo ao fim. eu continuei, né? É, no caso do Yakuza, o começo do jogo não me prendeu tanto assim. Entendeu? Mas eu falei, mano, eu preciso dar uma chance, porque eu acho que tem potencial e eu não me arrependo nem um pouco. Então Sim. é isso, galera. Sim, poucas horinhas ali, cara. Isso que eu falo, eu sei que não dá tempo de você ver a proposta que o jogo tem para te trazer, cara. Aquilo ali é só uma introdução. E às vezes é bem maçante, é chato, a gente sabe disso. Mas às vezes você dropar um joguinho ali, cara, e perde a chance de ver um jogo muito maneiro mais para frente, cara. Isso aí Exato. eu concordo demais. Mas, Vitor, e o que você indica pra gente hoje, cara? O que você vai trazer Cara, eu, eu vim com uma ideia na cabeça, mas eu posso fazer uma mençãozinha honrosa depois claro, da indicação? À vontade. Que é, porque você falou na pegada de Unpacking aí, né? Que era é um jogo totalmente diferente de, da maioria das coisas que a gente já jogou. E no final, então, eu falo de um jogo que eu tô jogando em paralelas, assim. Mas bem devagarzinho, só pra, pra ir curtindo o é. jogo, assim, numa, numa vibe diferente. Legal. Cara, na indicação, eu vou indicar um exclusivo de Play 5. Sei que é bem nichado, né? Não é todo mundo que que tem o console ainda, mas para quem tem, eu acho que é uma das melhores experiências que vocês vão ter no Play 5, que é o *Hatchet Clank e Rift Apart*. É, já foi lançado há um tempinho, não é um jogo novo, não é recente, né? Apesar de ter ter sido lançado aí um pouco depois do, do, do, da vinda do Play 5, ele não é Isso. tão recente. Mas é, é um jogo que é o, é o jogo que eu joguei, que eu tive a, a maior Sensação de estar tá jogando algo da nova geração. Porque o, os gráficos do jogo é eles parecem uma animação da Pixel. É, é um negócio absurdo, é absurdo. O jeito que o jogo faz você usar o controle, né? Porque na verdade a, a, a Sony com o Play 5 fez muita propaganda em cima do DualSense, né? Só que a única experiência que você tinha com o DualSense para ver o que realmente o controle faz é um jogo demonstrativo lá do Astros Playroom, que é um robozinho lá, mascote da, yes. do Playstation, e assim, apesar de ser legal, que não é um jogo, né, é um minigame, é um minigamezinho, e aí tem também toda aquela propaganda do SSD, que é, o SSD do Play 5 é isso, é aquilo, só que tá, e aí, me prove, né, e aí, cara, quando, quando eu peguei pra jogar, é, a gente até ponhou o jogo junto, né, velho, você que... É pegou e eu vou ficar enchendo o enchendo seu saco até você jogar o jogo a fundo, pegar todas as armas para experimentar, experimentar o jogo inteiro. Cara, quando eu comecei a jogar, eu falei, não, realmente, isso aqui é um modelo da nova geração. É, o jogo não tem load, é um negócio absurdo. Ele carrega mapas é, com um nível de detalhe que poucos jogos de videogame tem instantaneamente. A dublagem é perfeita. Tanto se você quiser jogar com a dublagem, né, com, com a voz em inglês, quanto a dublagem em português, é perfeita, é impecável. É a sensação que você tem que estar assistindo realmente um filme de animação. Às vezes eu acho que é até melhor, sinceramente. Sim. É, o uso do DualSense também é um negócio magnífico, porque o jogo tem, sei lá, mais de 20, mais de 25 armas, se eu não me engano, e cada uma delas é, tem uma resposta diferente nos gatilhos do DualSense. É, tanto quanto a elevação do gatilho, tanto quanto o retorno na hora que você dispara, tem arma até que ela tem disparos diferentes para você usar no mesmo gatilho ali, né? No caso no R2, dependendo da intensidade que você aperta o gatilho, é, o disparo da arma muda, né? Tem um disparo intermitente que é mais cadenciado, se você afundar o gatilho inteiro, ela entra no modo automático, é como se você tivesse trocado a chave da, da arma ali de semi automático para automático. Então, cara, o trabalho que eles fizeram nesse jogo é, é magnífico. Tudo no jogo é bom. A história é... Aquela história clichêzinha de animação, mas convence, né? Apesar de não ser um, um primor de história, te convence. Te prende a ponto de você continuar jogando. É, o começo é... Eu acho que eles capricharam muito ali também para segurar o cara no jogo. Porque a primeira interação do jogo ali também é muito bonita. Sim. Aí depois dá uma esfriadinha, mas do meio pro final o jogo fica bastante legal. E a... Sim. À medida que você vai coletando coletando tudo também, é, é bem legal. Eu platinei ele porque realmente é um jogo que eu gostei muito. E como menção rosa cara, é um jogo que eu vou deixar aí uma pulga atrás da orelha de vocês, ah, que é cara, a gente é. É uma Card Shark. É um jogo de cartas que ah, se cara. passa meio que... Se eu não me, eu não, se eu não me engano, é na... Não sei se é na década... No século XVII ou no século XVI... Cara, é entre o século XVI e XVIII, é um dos três, eu não sei, velho. Mas enfim, é. eu sei que no, no, no jogo você não é um jogador de cartas. Você meio uhum. que é um, é um auxiliar de um cara que joga apostando. E a função do jogo não é ganhar é, no jogo de cartas, e sim trapacear. Meio que você <risos> tem que observar tudo que está acontecendo ao redor da mesa ali e ajudar o, o, o camarada ali, que é o seu parceiro, a trapacear e ganhar. E aí você interage com várias figuras muito famosas da época. Eu não vou dar spoiler aqui do nome. Uhum. Mas é, tem umas, umas pessoas importantes na história aí da, da, da humanidade que estão nesse jogo. E você é um... É, é isso, é um trapaceiro. E eu acho que nunca foi feito um jogo parecido com isso. Que você vai jogar um jogo de cartas, só que você tem que trapacear. E ele te ensina vai, várias maneiras diferentes de trapacear num jogo de cartas que você nem imagina que, que exista, cara. É, é muito bacana. E o jeito que a progressão do jogo vai se misturando com a história também é muito legal. Então eu recomendo coisa, aí, que é, é um uma, jogo uma bem coisa, diferente. Uma coisa eu não gostei nesse jogo não, porque eu tô vendo as imagens aqui, gente. Ele amassa demais o baralho, ô Vitor ah. <risos> é. Tá castigando o baralho. Puta, cara, a carta sai igual a canoa da mão dele, cara. <risos> Oh, cara, muito eu... massa a proposta Cara, cara, cara é, é muito porra, diferente cara. cara. É muito diferente, velho Vale muito a pena experimentar, cara Pô, oh, legal, é saber. só no PC, cara? Cara, eu, se eu não me engano Eu acho que tem pra Nintendo Switch também Posso estar tá falando bobagem, mas Entendi. Eu acho que também tem pra Nintendo Switch Entendi Porra, que legal, cara Tô vendo ali, o cara, o cara tá embaralhando o baralho Tá deixando o baralho viciado pra jogar a carta na mão isso, do outro cara. isso que Porra, é essa, velho <risos> Cara, é muito, é muito <risos> da hora, cara, é muito da hora é totalmente Vai. diferente de qualquer jogo de carta que, que já tenha sido feito, cara. Muito massa, velho. Gostei. Valeu pela menção honrosa aí. Show de né, bola. É, e você, cara, o que, que você tá jogando? O que, que você tá mandando essa semana pra gente? Então, Colosso, e galera. É... Novamente, como eu tinha falado antes, é... eu ainda tava na indicação do, do podcast passado, né? Que é o, que é o Yakuza Like a Dragon. E eu terminei ele no domingo. E influenciado por ele, eu comecei a jogar o, o Dragon Quest 11 né? E... Cara, eu tô muito no comecinho ainda. Eu devo estar tá com algumas horinhas só de jogo. Aqui, umas três, três, quatro horas. Nem quatro horas. E estou gostando bastante. Não vai ser uma análise, né? Porque, cara, não tenho propriedade ainda pra falar. Mas eu já consegui... Pescar alguns pontos que me atraíram bastante no jogo, que, que eu penso que valem a menção, entendeu? É, a primeira coisa que eu já reparei de cara foi a similaridade que ele tem no quesito trilha sonora com uma outra indicação minha, alguns podcasts atrás, que é o Ninokuni. A trilha sonora é espetacular, ela é feita por orquestra, entendeu? E a do Ninokuni e a do, do Dragon Quest também. Ela é. Toda feita por orquestra e, assim, sem comentários. É impecável. Oh. Ela dá totalmente um ar é, diferente mesmo, refinado pro jogo, sabe? É, o gráfico eu tô gostando bastante, né? É, não tem muito o que a comentar quanto a gráfico. Mas um, um, um feeling que eu tô tendo do jogo é que em muitos pontos eu sou um fanato, né, de RPG. É, em muitas situações ali, durante a jogatina breve que eu tive... Eu não vou adentrar na história, né? Sim. Porque não tem como falar. Mas falando de RPG no geral, tem muitas coisas do, do, nos RPGs que incomodam um pouco, tá ligado? Muitas vezes, por exemplo... É, a forma com que os inimigos vão te atacar, o que a batalha vai começar, entendeu? Isso em muitos jogos, cara, é muito chato. Tipo assim, você tá andando... E aí o bicho pode correr se é um, um mapa aberto, vamos dizer, e você anda por ele, enquanto você tá navegando entre uma região e outra, por exemplo. O bicho te persegue e, e, e tipo, a batalha começa, entendeu? Se ele te pega. Okay. Ou, por exemplo, a tela fica escura e começa uma batalha sem que você possa escolher batalhar ou não. Entendeu? Normalmente Sim. é assim que acontece. No é, Dragon Quest, por enquanto, tipo, você tem um cavalo e aí, se você quiser ir atropelando os bichos e, tipo, não uhum. matar nada... Uhum. Velho, você faz, entendeu? Isso é legal. E, e liberdade, pra mim, é um ponto-chave. Em Sim. RPG, principalmente, entendeu? Em todos os jogos, pra mim, é um ponto-chave. É... Mas em RPG, é mais importante ainda. Porque um RPG que te prende e te sufoca e te obriga a fazer alguma... seguir alguma rota, alguma opção... É, cara, pra mim não, não vai ter minha atenção Nunca, entendeu? Porque eu é mais prezo é, A liberdade em todos os aspectos de, de tudo que for possível, entendeu? E eu tô sentindo essa vibe Do Dragon Quest, ele tem Uma pegada que te dá um pouco de liberdade Entendeu? E ele reduz, assim, muitas coisas chatas Tipo, as batalhas são rápidas Entendeu? Você se movimenta pelo mapa de forma rápida Então a exploração não é Maçante ou irritante pelo que eu tô tendo experiência até agora. E, falando muito, muito, muito por cima da história, é... cara, tem a pegada, né? Mais pra frente eu vou poder conformar o palpite, de ser a típica trajetória do herói, né? O herói padrão que vai salvar o mundo, entendeu? Eu tenho quase certeza que vai ser essa pegada, normalmente é assim. Mas o jogo tá me encantando, não digo encantando, vai, mas eu tô contente com, com o desenrolar do jogo até aqui, nessas três, três e meia horas, né, até agora, e em breve contarei mais pra vocês sobre o jogo, e juntamente com o Dragon Quest, eu ainda tô jogando o Hades, que é o, o Roguelike, que eu também falei pra Sim. vocês um tempo atrás, que... Cara, o fator replay, né, você já zerar o jogo e continuar jogando, é muito raro de acontecer comigo. O próprio Yakuza, né, o Like a Dragon, eu gosto de ter uma experiência plena durante a minha jogatina, eu gosto de fazer side quest, fazer tudo que dá pra fazer. Mas depois que eu zero e a história acabou, eu tenho vontade de parar de jogar. E no Hades não, não rolou isso, entendeu? O jogo me prendeu bastante. É, eu ainda tô jogando ele Tô fazendo um grinding, grinding né? Com armas novas Tentando desbloquear né? Variantes novas Das armas E novamente o jogo é um espetáculo Então são essas duas aí é, Esses dois jogos que eu tô jogando E a minha recomendação Novamente já falei, é o Dragon Quest 11. Se eu não me Muito engano bom. Echoes of an Illusive Age E ele Muito tem no Game bom. Pass, viu? ambos Tanto ADs quanto o Dragon Quest tem no Game Pass. É bem, bem provável, né? A gente, acho que nenhum de nós quatro que estamos aqui no podcast, a gente não tem a plus ainda, né? No serviço, mas é bem provável que esteja lá também. É bom verificar quem está escutando, talvez tenha lá também. Uma coisa que eu queria comentar, assim, é que você falou muito, muito bem, cara. E eu tenho o Nintendo Switch, né? E aí eu resolvi jogar o Final Fantasy VII no Nintendo Switch, que tem esse jogo lá. Cara, e uma das coisas mais irritantes que você tem no Final Fantasy, apesar dele ser quase perfeito pra mim, é o fato de você, cara, de repente começa uma luta. Você ah, anda um pouquinho e uh -huh. começa uma é luta. É péssimo. Cara, isso é muito chato. Principalmente no mapa aberto. Quando você sai da cidade ali no início, cara, você quer ir pra outro lado, puta que pariu, cara. Que sufoco que é pra você ficar andando naquele mapa, cara. Então... Isso, isso é, é, um, é um ponto que é muito importante, mas pouca gente comenta, tá ligado? Que é. quem é fã de RPG e joga RPG desde quando era um zigoto de forma <risos> Cara, a gente, assim, ninguém pensa, tá ligado? Em arrumar esse tipo de coisa que trava a jogatina e enrola demais e é irritante, entendeu? É. E, e é um ponto que, cara, se mais empresas fizessem isso... É, seriam pontos, assim, que a comunidade já adorar, entendeu? Que fossem melhorados, porque é um padrão. Em quase todo RPG tem isso. Sim, é, sim. E é, e é chato, né? É, isso Muito é uma mecânica antiga que não serve pra nada. É, puxando pro meu Nintendismo agora aí, ah. Pokémon fez isso, né? Foi, foi só tirar da Game Freak que, que começou a melhorar. É, com o Legend Arceus, né, ou Arceus, é, dependendo da pronúncia aí que cada um quiser usar, é, antes né, você andava no matinho, né, no, em todos os jogos Pokémon, você andava no matinho e acontecia exatamente Mas dava isso. Você mudava a luta, é. É, ficava, mudava a tela e você pegava uma luta aleatória. E no Legends é, Arceus, né? Vamos falar Arceus, não é mais assim. Né? Você vai andando pelo, pelo mundo do jogo e você vê o Pokémon no ambiente ali natural dele. E isso aí você é decide batalhar ou não, ou tentar capturar ou não, e cara, Exato. isso aí deixou o jogo tão mais dinâmico, cara, tão mais fluido. Aí, pra quem e... quer colecionar, né, cara, os pokémons ah, todos ali, você vai só naquele que você tá... Exatamente, precisando. cara. Cara, é tudo que todo mundo queria há 20 anos na franquia, e Exato. finalmente foi feito. E aí, uma informação agora, é... curiosidade, né? Sobre, sobre a franquia e vai lançar um novo agora em novembro, né? Que é o Scarlet Violet, um negócio assim. Ah, sim. Só que aí o que, que rolou? É, interrompendo aí agora só o, o assunto. O que, que rolou? eles é, A equipe que desenvolveu o, o, o Legends, né? Foi uma equipe secundária da Nintendo pra fazer Pokémon. E a equipe principal tava produzindo esse que vai lançar em novembro agora. Aí adivinha só? A equipe principal continua naquela receitinha de bolo. Então ah. a gente teve uma evolução no jogo spin-off. Né, que foi o Legends, e aí a gente vai voltar pro, pro buraco com um jogo que provavelmente já tava sendo desenvolvido simultaneamente, né? E, a, e acho que a Nintendo não esperava que o Legends Arceus ia ser um sucesso tão grande. E aí o que aconteceu? Ele meio que ofuscou a franquia principal ali, que é aquele que você anda no matinho, aí aparece a batalha, tal, tal, tal, tal, tal. Aí, cara, eles estão numa sinuca de bico gigantesca agora pra resolver ah, esse que faz, aí. né? Que cara, o que, que a gente faz agora, né, cara? A gente deve estar numa sinuca absurda. Porra, Doideira cara. demais. Eu Foi amo mal. Pokémon, só que eu não jogo desde o do primeiro que saiu pra Switch, porque eu tenho 3DS, né? Eu não comprei Switch. Uh -huh. e, assim, nem pretendo, porque... É o que a gente já conversou, Nintendo caga demais pro caga pros BR, pra todo mundo, pra todo pois consumidor. É. Mas os BR, mano, eles são é o, o verme do cocô do cavalo do bandido, irmão. É isso. para <risos> eles. É. é isso aí. É isso. É. Vamos, Gente, falando de surpresas, vamos ver o que a Luna para trazer hoje de sobrevivência pra gente? Conta pra gente, Luna. Tem alguma coisa de sobrevivência, alguma arrumação de casa? Uhum. Não. É, eu acho muito injusto essa, essa imagem aí que vocês estão criando de mim, que eu só trago jogo de sobrevivência porque eu sou a mais variada que possível a já é trouxe eclética, quase né? tudo é, eu só não vou trazer de corrida e de luta porque eu não jogo isso daí ah, mas Deus. hoje vai ser um MMO e é, caso. Ele chama Swords of Legends. E.. Ele tem. 4, 5, 6, 7, 8. 8 classes. <risos> <risos> <contar>? Perfect Word. <risos> ele tem oito classes. Mano, se eu não me engano, eu acho que é de uma empresa. Que, que participou do desenvolvimento do PW agora não lembro. lembrando. Sabia! Mas, mas não, vou, não, não vou falar com certeza, porque eu nem uh -huh. como saber tanto disso também, tipo, pesquisar tanto sobre isso. Mas eu comecei a jogar agora o jogo também, eu não sei muito a fundo sobre as classes, mas eu gostei bastante que tem mais de um suporte, normalmente é Healer, mago, e e, e varia os, os, os danos, é né? Varia, tipo, aí é guerreiro dano, mago dano, não sei o E normalmente o Healer fica assim, uma, uma classezinha, duas classezinhas. E esse aqui, cara, praticamente todos conseguem ser suporte. Okay. Vamos falar, tipo, que tem o, o Bardo, tem o Summoner. Tem o Reaper, que é o, o ladino, eu gostei disso também. O, o ladino do jogo, né o assassino, é esse Reaper que ele usa uma foice. O Seeker que, que, que vai gostar bastante. Principalmente pra, por chamar Reaper e usar uma foice. Mas. Oh, né? <risos> Cara, deixa eu fazer uma, uma parênteses aqui que eu tô vendo a gameplay quando você fala, Luna. Uhum, uhum. Cara, sabe o que, que me irrita? E é gosto pessoal, não tem o discutir. Sabe o que me irrita nesse tipo de jogo? O excesso de hum. informação na tela, cara. Ah, é mas bom, vai né? ter, vai ter. Você vai <risos> ler uma, uma habilidade ali, cara. Tem um livro sobre ah, a habilidade. É, é, é, Posso exatamente. assinar aí embaixo? Vai. Posso assinar aí embaixo? Caralho, Vitor. Assinar, isso é muito ah, chato, cara. Vai ter um livro, porque assim, mano, MMO que é muito simples. Ah, Sim. eu não posso falar isso, mas assim, MMO ele é um pouco complicado porque você tem que comba skill, sabe? Sim. E esses MMOs eu assim, que a galera disso. que a galera fica fazendo build e fala assim: "Ah, me dá, me passa a build, a melhor build aí". Eu não Sim. gosto disso, sabe? Eu gosto de jogar do meu jeito. E quando tem bastante variedade assim, eu curto muito, porque você pode fazer do seu jeito. E, e pelo que eu tô vendo, é, eu ainda não cheguei nessa parte do jogo e, e não pesquisei muito sobre o PV, se tá balanceado. Mas me parece que sim. Só okay. que é, Os negócios que eu tava falando da, das classes, o, o Ladino, ele pode ser um suporte. Eu não sei é, como exatamente... Não sei se ele rila, não, não sei, porque eu uhum. não joguei com, com o Reaper. É, mas tem eu acho que umas quatro classes aqui que, que dá para Quatro ou cinco que dá para ser suporte. E eu, eu, eu curti muito isso. Eu também não sei se todos são healers, mas. É, tem essa classe diferenciada do, do, do Ladino, que normalmente é alguém que usa a adaga. E só. E esse tem a, a, a foicezinha. Tem uma classe nova que eles lançaram recentemente duas que eles lançaram recentemente que foi o Warrior e uma que chama The Fox Mage. É, Fox Mage, né, na, na real. É uma garotinha. Eles criaram também o, o, esse novo. Yeah? Nossa, e agora como é que eu falo? Não sei falar, porque tem o, o masculino, o feminino e tem a garota, Sim, sabe? Okay. Não é gênero, Loli, mas... Loli, <risos> okay. É tipo assim. Loli, é. Mas, mano, vou te falar, não é sexualizado esse, okay. esse MMO. Não, não, é, não tem como não ser nada, mas não é muito, sabe? Não é aquele bagulho assim, exageradaço. As skins eu gostei bastante, do... é um ponto que, que conta <risos> pra mim. Sim. Eu gostei bastante das skins. E ele é zero pay to win, zero. Não tem nem um, um compra de slot pra personagem, que normalmente isso é lei em MMO, de você comprar slot pra você ter mais personagem ou comprar mais slot na bolsa, sabe? Nem, nem isso. isso. Não tem. Ele era é, pago e ele ficou de graça agora. É, recentemente, Sim. né? E eu não sei se isso vai mudar, porque o jogo tem que se manter de algum jeito. É, lógico. E eu acredito que ele vai se manter nas skins, porque elas são muito... Muito bem feitinhas, sabe? Eu, eu gostei é. bastante, pelo menos, da, da personagem que eu tô jogando, que é a Fox Mage. Elas são muito bonitinhas. E as montarias também são, são da hora. E, é, e se tem uma um... coisa que o jogador hoje em dia preza, cara, é pela aquela aquela coisa de ser único, cara. De só sim, ele quer aquilo Isso aí, uhum. realmente... Cara, vamos pegar, de exemplo, o Fortnite, cara. um jogo não precisa ser cobrado, cara. Se paga facilmente. Então, assim, criatividade dos desenvolvedores ali pra poder criar uhum. conteúdo chamativo, temporada, seja o que for, né, cara? Você sim. ganhar dinheiro de alguma forma. Porque se você cobrar pelo jogo só por cobrar pra pessoa ter que... É, Abrir o jogo, já, já pagando eu acho paia. Hoje em dia eu acho que não cola também não, Nuno. Sim, também, concordo. É, cara. E eu curti muito esse jogo por causa disso, tipo... A, as classes diferenciadas não são... É lógico que, que é aquele padrão de MMO de DPS, tanque e suporte, né? Mas uhum. tem essas variações, tipo, várias escolhas de suporte, tem esse lado diferente, tem Bardo, que eu gosto bastante de Bardo. E ele tem uma temática chinesa, eu esqueci de. Eu de falar. mesmo. Bem chinesa. Ele é oriental, e... na verdade. É, né? ele é exato. Legal. Cara, ele sim. Eu... Eu já falei isso com o Vitor, ele, ele tentou me levar pro Lost Ark, mas não conseguiu. tudo? É um... Cara, é um estilo de jogo que não me atrai. Não consigo, velho. Sei lá. Eu preciso ter um grupo. Eu não tenho grupo. É, né? verdade. A verdade é essa. Acho que talvez se eu tivesse um grupo ali pra galera me animar, talvez eu, eu emplacaria um jogo desse. Mas, a priori, eu sou muito single player pra me aderir a, a um jogo desse tipo. É, eu joguei um pouquinho do Lost Ark, eu também não achei meio, meio chatinho. É, o, o Lost Ark, cara, se, realmente, se você não tiver uma galera fixa pra jogar, você dropa. Não tem jeito, você dropa. Jogar Lost Ark sozinho é, cara, é, é uma depressão oh. profunda em forma de jogo, cara. Ô, oh, mano, sabe uma coisa que o, o Diablo Immortal tá fazendo que eu continuei jogando depois do podcast semana passada? Sabe o uhum. que ele faz com muita facilidade? Você encontrar uhum. um grupo para você jogar de uma forma muito fácil, muito rápido uhum. Dois clicados ali, você já arrumou um grupo de quatro pessoas para você jogar. Entendeu? E você vai. É, como natural. o jogo tá... É, como ele lançou agora e tal, tem bastante gente jogando. Isso. Acha rápido, acha fácil. Rapidinho, rapidinho. Ah. oi. Tá, tá, tá bem bem gostosinho de jogar não vou mentir não. tá jogando Eu, ainda tô cara porque assim sabe aquele jogo descompromissado sabe que você uhum. não vai ter uma dificuldade significativa principalmente no começo o diabo e uhum. é morto é isso cara é muito tranquilo você não precisa ficar preocupando demais em ler a, a, a, a isso aí vai totalmente na contramão do que a luna tava falando mas você não se preocupa muito em, em ficar lendo né? Seria é uma pena se a Blizzard acabasse com a sua diversão cagando o jogo <risos> todo, né? A Activision <risos> comprou a Blizzard e virou uma, uma merda. É, porque é, eles é. já tem uma galera reclamando de, de, do sistema de, de venda de, de itens, né? de loot box, etc. Né? Não é chega esse loot box, né? estão meio que vende umas pedras lá pra você bem. dropar as coisas de bossa, pelo que eu entendi. É bem... Cara, os caras já vão cagar o jogo, que realmente é divertido. Eu também joguei um pouco. Achei oh. divertido. Mas eu sei que uma hora vai eu vou ser estompado ali e eu só vou progredir se eu gastar. Então eu dropei oh, antes mano. de chegar nesse ponto. Eu assisti um cara chamado Adomancer. Ele é muito bacana esse cara. Até recomendo quem gosta de um RPG seguir ele no, no YouTube. Ele também tá na Twitch. E ele falou com todas os, os, as letras, cara. Gente, eu jogo muito Diablo Immortal. Diabo Morton não é Pay to Win. Tá dito? Não é, é Pay to Win. É jogar. Que eu... você tem que jogar. Sim, isso que eu ia falar. Claro. Tipo, tem uma galera falando que é Pay to Win e tem uma outra galera falando que não é. E o as que galera eu ouvi que, que, também... que não é, joga bastante. Né? Você vê que a galera É, o que eu dedica, ouvi né? falar é que você precisa tem o, o pagar pra, pra acelerar. O, o, teu, o teu up Então, uhum. mas Todo mundo consegue chegar lá no momento Se você jogar bastante Você consegue uhum. chegar lá Não é então, nada eu... fora da... da e não é da nada impossível então, é. Então, Pelo que eu vi Mas eu não eu, sei Pelo que eu vi, hoje eu tava vendo um vídeo do, daquele Pô, fazer propaganda do canal do cara aí Do Hades lá Ele fez propaganda do canal de um gringo Cara, ele falou que o gringo lá, ele é Patreon, assumidão, né, gasta e tal. E aí ele fez o, o cálculo do tempo que demoraria pra ter tudo que ele tem hum. só jogando sem gastar, jogando tá ligado? Uhum. Cara, ele teria que jogar, tipo, 18 horas por dia durante 7 anos pro Ai, personagem sim. dele ficar igual o que ele é, gastou. Ele gastou 90 mil dólares no personagem. Ah, vai, vai. Olha aí, cara. Porra. Tipo, mas assim... É, se você for pôr na ponta do lápis a risca assim, o cara que gastou 90 mil dólares, ele deve estar estratosfericamente, eu nem sei se essa palavra existe, mais forte do que o resto da galera. Então acaba sendo pay né? Pelo menos eu acho, né? é Só o que eu. Assim, Sim, é o que eu penso. Eu o seu ponto. E assim, é pra gente que veio do Diablo 2, né? O Resurrected aí, o Diablo 3, que é meio odiado, mas eu joguei muito, que não tem nada aqui de venda, né? Realmente é só você jogar e progredir, pô, você cair numa parada dessa aí, dá um desânimo, dá um desânimo sim, cara. É, dá cara, mesmo, eu vou dar a minha humilde um opinião, mesmo sem conhecer o Diablo, mas conhecendo os jogos Pay to Win. Sim. E tem uma galera considerável que meio que segue essa vertente, entendeu? Então eu não sou o único. Mas é, tem gente que considera. Mano, se, não, se tudo que tiver no jogo for questão cosmética, beleza. A partir okay. do momento que se você botar dinheiro, você vai chegar mais rápido que o outro, é Pay to Win. Acabou. Concordo. concordo. Entendeu? É isso. É a concordo. minha visão sobre Pay concordo. to Win. Isso se você concordo. tem microtransações cosméticas e apenas cosméticas... Suave. Tá de boa. Se você consegue qualquer vantagem sobre o outro, tanto em questão de tempo, quanto em hum. questão de qualquer coisa, é Pay to Win. Acabou. Vai a sua progressão. Okay. Uhum. E outra coisa, esse cara que gastou 90 mil, ele tá mais forte do que um que gastou 20 mil, por exemplo? Ah. É, tem essa possibilidade no jogo, porque aí é mais pay to win ainda. Pois é. é. Porque tem alguns jogos pay to win que tem um limite, tipo, você compra o melhor item uh. do jogo. Todo mundo que tiver esse, esse item, esse set, alguma coisa... Todo mundo que, tem, que comprou aquilo vai estar tá forte igual. Agora, Sim, é. ainda tem isso. Tipo, se você gastar uma quantidade maior, você tá mais forte. Não. O grande problema que eu percebi no. Eu joguei muito Diablo 3, né? Mas aí eu fui jogar o Immortal e eu vi que é a, a, a premissa parecida. É, e o que deixa você forte no late game, tanto no Diablo 3 quanto no, no Immortal, né? É, são as gemas que você vai colocar nos itens. Uhum. E aí é um ponto que no, no Immortal não dropa mais gema lendária só jogando. Só dropa de boss. Uhum. Você compra um item na lojinha que faz o boss garantir o drop de uma gema lendária, entendeu? Enquanto um cara que tá jogando ali, porra, na, ralando pra poder dropar a gema, demora tipo 3, 4, 5 horas e, e agora ainda estão falando que quanto mais você vai dropando, vai, mais vai diminuir o seu rate. Pô, se isso aí for verdade também, né? Porque ainda não é, provaram. Poder. Porra, aí é, é aí que a casa vai cair mesmo, porque vai, aí é gente. total pra fazer a galera comprar o item pra, pra conseguir o drop dos boss, né? E é no verdade. Diablo, realmente, as gemas fazem muita diferença, em qualquer um dos, dos Diablo, faz muita diferença. É o que dá oh, o, o spike no poder do, do personagem ali, são as gemas no late game. Que é o que paz. você falou, chega um ponto que os itens, no, todo mundo tem os melhores itens. Aí a diferencial vai ser as gemas, que você vai colocar ali no, no nível mais alto. E aí o cara que tá pagando, pelo que eu vi, ele vai conseguir gema mais rápido e, e vai dar aquele snowball de poder, né? É, isso é verdade. Uhum. Galera, pra fechar nossas indicações aqui, vou, vou falar até rapidamente, pra gente não se estender é, e ficar pouco tempo pro nosso tema principal. Eu voltei a jogar e queria até indicar, cara, uma franquia, eu voltei a jogar o Borderlands 3, que eu não tinha jogado umas DLCs que eu tinha comprado até porque na época saíram outros jogos eu dei uma parada para eu poder me dedicar mas o Borderlands cara ele ele é um FPS tá é, só que ele, ele é voltado muito para o cooperativo o que que é legal do Borderlands para quem não conhece é um jogo que é uma zona cara uma bagunça vem uma porrada você tem as missões para você fazer principais ali é um, um muitos elementos de RPG mas quando você joga com um amigo, cara, que é o jogo. Muito, eu, muitas vezes eu já procurei grupos aleatórios na, no próprio jogo e jogava com a galera. É uma bagunça muito divertida, cara. É muito gostoso jogar. É realmente assim: é um jogo muito voltado para quem não gosta do, do PVP ali, tá? Então, se você quer se divertir ali, você tem uma galera pra divertir, cara. Borderlands, toda a franquia, é super divertida. Qualquer uma, do primeiro até o terceiro. Tem um spin-off que, que eles lançaram também. Pô, é muito legal, vale muito a pena mesmo, tá? Então fica aí a minha indicação de hoje. Franquia Borderlands, e que eu tô, voltei a jogar o um Borderlands 3. Bom, galera, acho que agora a gente já pode até passar para o nosso tema principal, que é jogos que revolucionaram época. E tanto seja no aspecto, é, daquele jogo em específico, tá, gente? Então, a gente vai falar de jogos que a gente acha que, que, que realmente trouxe novidades para o gênero e que realmente foi um divisor de águas aí pra, pra, pro mundo dos jogos dentro daquele gênero. Para começar, eu vou puxar aqui a grande Luna. Luna, o que, que você trouxe? Quem que você acha que re, realmente revolucionou o gênero aí nesse, ao longo desses anos aí? Cara, eu vou falar do nosso querido joguinho que tentou, por muito tempo, emplacar um jogo. <risos> e é o Fortnite. Eles lançaram o, o single player né, do, do, do Fortnite primeiro. Não foi muito legal. Assim, não fez muito sucesso, né, a galera? Não jogou tanto. Eu não sabia tanto. que era é single player tinha e primeiro foi o single e eles insistiram no, no, no jogo e lançou o modo Battle Royale né que é o sucesso que é hoje menos do que o pico né do, do, da época do pico uhum. dele mas cara eu acho que o Fortnite primeiro revolucionou esse esse modo de, de jogo né depois do Fortnite surgiram um monte de jogo. Todo tipo de jogo queria colocar o um modo Battle Royale nele também. Já existia o PUBG, né? É. E, e já existia esse, esse modo antes. Mas o Fortnite conseguiu popularizar muito. E. E o que eu acho que ele revolucionou também foi. Esse, esse conceito de, de pay to win. Ele ajudou muito a comunidade gamer de, <risos> de abrir os olhos para esse negócio de de, de de pay to win, sabe? Ele Sim. mostrou que dá para a empresa ganhar muito dinheiro com skin, isso também é já existia isso, mas Todo mundo ficou boquiaberto tanto de dinheiro que esses caras ganharam só com skin. Sim. E viram que ali tem futuro, sabe? E não precisa ser esquema de loot box, não precisa ser aquele esquema de gacha também, né? o Gacha, sei lá. Esse, esse loot box seria tipo você tentar pegar uma skin... É... Abrindo Com... caixa, Abrindo tipo, você, caixa comp... né? é, você compra uma caixa e você não sabe o que, que vai vir ali, tem uma chance de vir, por exemplo, um oh, item mano, de, é de, de, de, de... Né, caça-níquel, é, é um Mano, é, sabe qual era o loot um box mais antigo do mundo? Uhum. As figurinhas da Deck 90 de chiclete. Papo reto, papo reto. Véi, vocês não sabem gente, chiclete da nossa época era o quê? 10 centavos? 5 centavos? Mas mano, 10, 5 centavos era o troco do pão, cara, e era disputado no, ali no sim, tapa sim. Com, com 200 irmãos que, que na década de 90 vocês, a gente tinha, né? Vocês hoje são um irmão e ah, um negativo, né? você puxou né? agora. Ana, é. E se você é. for pôr na ponta do lápis, cara, agora que você falou, tinha várias loot boxes na época e a gente nem sabia que era loot box, cara. Não, o loot box mais caro do mundo na Deck de 90 se chamava Kinderou. Kinderou, cara. Kinder Ovo, cara. <risos> <risos> Kinder Ovo. E aí ainda tinha Cheetos com Tazo, que vinha um monte de é isso, né, uhum. Você Se for puxar, realmente, tinha aquele chocolate surpresa que vinha com a figurinha de dinossauro. Yeah, Mas, esse e... aí era clássico, ah, véio. Véio, É muito loot box. <risos> <risos> Nossa, é mesmo. Caraca, eu não, eu não tinha parado pra pensar nisso. Bizarro, mano. Mas você falou uma coisa, cara, que, assim, que eu acho realmente muito legal, Luna. Cara, não tenta ganhar a grana, você vingar a sua empresa tentando fuder o seu consumidor, cara. O, o Fortnite deixou. Ne... Eu não conheço o jogo, mas acompanhei muito do cenário, da evolução do jogo na época, porque eu tava abrindo o uhum. canal na época, assim, então eu. eu peguei para ler, entendi muito disso, os caras mostraram que com criatividade você pode agradar os dois lados. relação com, Assim, é, é a base de qualquer relação comercial, é o ganha-ganha, cara. Se você quer ter uma boa relação com, com uma pessoa, você tem que ter o ganha-ganha. Existe isso. De só um lado uhum. ganhar e multibox, uma hora alguém vai ficar puto com aquela merda que não tá ganhando, né? Acho uhum. que é muito nesse sentido que você quis dizer, né, Luna? Nessa revolução, nesse sentido. Sim, a, a, assim, a, a comunidade tá mais intolerante a Pay to Win, sabe? É. E, a, por causa do, do, do Fortnite também. Que, que a gente pensa assim, cara, não precisa disso. Por que, que vocês estão colocando isso no jogo? Olha o Fortnite, o tanto de dinheiro que eles estão ganhando. Isso não é desculpa pra falar que ah, o jogo tem que se manter de algum jeito. É, sabe? verdade. Verdade. E... O Fortnite, cara, ele, ele já fez tanta parceria da hora também. De, ele, mano, já teve show dentro do Fortnite. Tipo, é, né, isso os caras, tudo. assim, revolucionaram o, o, o, o jeito de fazer marketing também, sabe? Mano, você e... falou, cara, Fora eles que eles 15... o jeito, né, véio, sim, ficar na, sim. na boca do povo o tempo todo, cara. Uhum, é impressionante. O tempo todo. E. Ai. Eu... A Luna comentou <risos> um, ponto, um ponto ah, muito sim, importante. É. Que, que desse lance do marketing. E eu penso que o que o Fortnite. Um, um dos pontos que foi. Assim. Primordiais pro Fortnite alcançar o que alcançou. Foi o networking, tá ligado? Uhum. Que eles tiveram é, com, com é. uma caralhada de todas as empresas do ramo. Entendeu? Sim. Pra você trazer, porque, tipo assim, muito dessas microtransações cosméticas, elas estão relacionadas com isso, tá ligado? Com direito uhum. de imagem, com você fazer parceria, com você ser grande o suficiente pra trazer benefício, né? Pro cara que tá cedendo o direito de você usar o produto ou a marca é. dele no teu jogo. E, cara, eles fizeram isso de uma forma majestosa, entendeu? Eles é, fizeram também. parceria Sim. com tudo. E, e assim se tinha empresa tudo procurando mesmo, é os literalmente caras literalmente tudo né cara exato se tinha empresa procurando os caras e, e é porque tava dando resultado então eles estavam fazendo isso muito bem sim cara, legal eles eles ajudaram também a fizeram parte da, na popularização dos dos campeonatos né de de jogos tipo o CS já era você que foi pioneiro nisso? Acho que Cara, sim, né? É, foi, acho que sim, sabe? Dos eSports. É, eu acho que sim. não é... é, Vou falar Mas em achismo mesmo. O Fortnite, mesmo. sim, sim. Revolucionou Mas... até nisso. É, ele, ele deu aquele, aquela guinada nisso, sabe? E o LoL, eu acho, é que foi o mais... Que, que popularizou mais esse negócio de esportes sabe? Mas... O, o Fortnite participou bastante disso também, de, de, de alavancar mais o esporte e, e deixar, assim, a galera ganhar dinheiro com isso também, sabe? Sim, é, da, a, da, popularizou não. a profissão, né, cara, de é você de, ser um uhum. jogador profissional, isso é verdade. Isso Sim, faz sentido, chamou mesmo. bastante público. Verdade. Cara, Muito bom. Seeker, fora e você? Que... Ah, fala Só para terminar, um... fora que as skins do, do, do, do Fortnite são muito da hora, né? Os caras Mano, também tá são passando. bons em fazer skins. Você falou uma coisa aqui, tá passando uma gameplay que é uma mulher, o um personagem cara, tá com uma skin linda cara, que eu nunca uhum. vi na minha vida cara, muito legal muito legal, bem bonita mesmo um Os caras são preto com, com roxo umas luzes, cara muito legal, muito bacana uhum. Show de bola, Luna. É, Sique, e você, cara, o que, que você traz pra gente hoje? Galera, a minha, a minha franquia aí é, que, que eu trouxe pra vocês hoje, ela. Cara, ela é muito criticada. Tanto por mim, quanto por todo mundo. Mas. É, independente das críticas, a gente precisa reconhecer que num termo muito. Chulo, ela é pica, entendeu? Sim. Que é o Call of Duty, né? O famoso COD. Cara, é, o primeiro COD ele saiu em 2003, né? E eu penso que. Eu não sei, não me recordo agora se o Battlefield foi na mesma época ou se ele saiu um pouco antes ou um pouco depois. Mas. Praticamente desde que o COD começou, ele foi um estrondo, entendeu? na indústria dos jogos de tiro em primeira pessoa é... e ele é indiscutível a participação que o Call of Duty teve é, no é, em popularizar o multiplayer online, entendeu? Foi mesmo. então você lotar ali de sala com o um famoso 6v6 e você Isso. ter um estilo de jogo dinâmico, frenético, onde você vai, mata o cara, respawna é, pega já já no meio da treta ali da loucura, mata um, dois, três, quatro, pega streak e morre, entendeu? É verdade. O DNA do COD, ele foi inovador. E por mais que a gente até comentou aqui, justamente a Luna trouxe a questão das microtransações, a gente conversou um pouco antes também com o lance do MMO, toda essa questão do pay to win Cara, a Activision, ela tem, né, que a empresa, pra quem não sabe, ela... Ela é dona do COD, é, cara, ela tem atitudes questionáveis quanto a, quanto a microtransações, né? E eu posso comentar em vários jogos, praticamente, desde que o COD migrou pra, pra essa geração passada do, do PS4 e do Xbox One, é, ficou pior, entendeu? Porque no 360, é, era um pouco mais de boa isso. Nessa geração passada, é... foi terrível, assim, eu tenho experiências, assim, pessoais, né, a, a franquia, dentre o, os Call of Duty, os Black Ops, né, que tem do 1 ao 4, eles são os meus favoritos, e o 2, Black Ops 2, para mim, é o histórico, Para mim, é o meu favorito de todos, e, cara, o 3 e o 4, o 3 eu joguei um pouco. Sim. E já teve muita treta na questão de meio transação, entendeu? Dos caras fazerem sujeira mesmo e loot box, né? Que a gente tava comentando aqui. E no 4 eu joguei muito, mesmo com isso. Mas foi extremo, estragou o jogo, entendeu? Oh, muito, né? muito, muitos períodos do jogo. Você conseguia armas é, com probabilidades ridículas de você conseguir ir na caixa. E daí você comprava um monte de caixa e ainda assim você não tirava tua arma, entendeu? Desanimado, gasto olha, Mas é ridículo, entendeu? É ridículo. Mas, cara, não tem como a gente negar a importância que a franquia tem pro mundo dos jogos. É, o, o poder dela de, de se adaptar a qualquer situação, porque, assim, o mobile tava crescendo, vamos fazer o código Mobile. É... Battle Royale tava crescendo, Fortnite, vamos fazer Warzone. Vamos ficar caro parado, cara. Exato, é e todos foram um sucesso. Então, eles são impecáveis, né? Por mais que eles tenham algumas atitudes questionáveis. E o DNA do COD, ele é muito único, entendeu? Tem o Battlefield, tem vários jogos de, de tiro em primeira pessoa. Mas o Call of Duty é histórico. Oh, e sim, a okay. gente tem que reconhecer. É, cara, eu quero pegar o seu gancho pra já exatamente... É, falar disso que você falou Eu lembro que quando Popularizou o COD Os primeiros ali, não era nem O Battle Royale, era o 6v6 Ali, o meu irmão e meu primo jogavam Muito, o cabeçudo que já participou do podcast É um viciado De carteirinha <risos> é, uhum. Então é, Ficava aquele DNA Muito, muito assim Cara, é, é, realmente Era o COD quando eles começaram a jogar Battlefield, era completamente diferente, cara. E realmente, ele tem uma assinatura ali que você fala, isso aqui é COD. Isso aqui não é COD. Você sabe direitinho o que, que é COD e o que, que não é. Cara, Sim. isso aí é, é realmente assim foi revolucionário para aquela época e continua revolucionando ao longo do, do, dos anos mesmo, cara. É impressionante. Até hoje, porque eu penso que assim, aí já vai um pouco da minha opinião. Eu penso que se tentarem replicar, eu não sei se vai dar tão certo, tá ligado? A gente tem, assim, outros jogos de tiro, por exemplo, o PC tem aquele Valorant, né? Sim. Tem... A gente teve o Overwatch também, que eu joguei bastante. É... Mas, assim, todos eles têm uma peculiaridade, entendeu? Eles não tentaram copiar o código, eu penso. É, é Todos verdade. eles têm a sua peculiaridade, peculiaridade e foi isso que eles conseguirem se destacar, porque esse cara, um se... CTRL-C, CTRL-V do DNA do código, não vai dar certo. Sabe o que eu te falo? Que você tá certíssimo na sua pontuação, eu não sou nenhum especialista, mas eu li isso e vi que realmente faz sentido, porque eu joguei um pouco esse jogo. O Crossfire que saiu, acho que exclusivo do Xbox, tentou copiar o código você vê nitidamente que tentou copiar é uma verdadeira bosta, cara uma verdadeira eu nem bosta. sabia da existência disso é, eu chama acredito. Crossfire. Esse jogo saiu, se eu não me engano, ou no começo desse ano, ou no final do ano passado. Cara, é impressionante como eles falharam miseravelmente na cópia que tentaram fazer. É ridículo. Sendo bem sincero com vocês, cara. É bizarro. E não adianta. O estilo COD é único e realmente pra copiar isso aqui não, acho que nem tão cedo isso vai acontecer, cara. Uhum. Né? Show é basicamente isso. Bacana, cara, muito bom. Gente, é, eu vou puxar agora a bola para o meu lado, porque eu sei o que, que o, o Vitor vai trazer, e ele vai complementar com certeza o que eu vou trazer aqui. Cara, o, que eu, o jogo que eu e o Seeker íamos falar era um, foi o mesmo, e aí ele me deu até a, a honra de, de eu falar por ele aqui, desse jogo, que é a franquia The Elder Scrolls. Cara, eu, eu não posso falar com toda a propriedade de todos os jogos, porque eu conheci a franquia a partir do 4, o Oblivion. Mas eu acho que o The Elder Scrolls, cara, ele trouxe uma nova visão de mundo aberto para quem gosta de um, de, um, de um jogo de mundo aberto de um RPG de mundo aberto, a gente tinha essa, esse conceito um pouco na década de 90 muito naquele, no GTA naquele primeiro GTA ali que era a câmera até por cima, mas não era um RPG, mas RPG mesmo, você com, começou The Elder Scrolls ali no primeiro no segundo, o terceiro pelo que eu conheço e pelo que eu leio eu não joguei, cara era absurda a sua opção de exploração do mapa, além do mapa ser gigante. Você tinha muita coisa para fazer, cara. Gente, a gente tá pegando um jogo ali do, do início dos anos 2000, cara. Uhum. O, né, cara? Com limitação de hardware fodida. E eles conseguiram, tipo, cara, trazer uma coisa completamente nova. Eu, eu já falei isso em podcasts anteriores, cara. O, o Oblivion, cara, quando eu joguei o Oblivion na primeira vez, cara, eu fiquei assustado, cara, eu falei, velho, não é possível que criar esse jogo, cara, como que eu posso sair do nada, eu vejo uma coisa no horizonte, eu quero chegar no horizonte, naquele local, eu consigo chegar, cara, aquilo foi assustador pra mim na época, então, assim, considero, cara, que a franquia... Do, do The Eldritch, como um todo, ele revolucionou o RPG. E o RPG que a gente sempre conheceu no início da, da, da era dos jogos e tudo mais, sempre foi aquele RPG de turno. Dificilmente você ia ver RPG diferente disso, cara. Muito difícil. Então, quando nasceu essa, essa franquia, eu vejo que ela trouxe um, um, um, novo, um novo jeito de interpretar o gênero RPG, cara e assim, você pode ver depois veio The Witcher veio outros RPGs super aclamados que o Victor também vai falar de um aí que com certeza revolucionou pra mim, já falei aqui também nesse podcast, o conceito mundo aberto e eles vão ter que se esforçar muito cara, para trazer o The Elder Scrolls 6 uma coisa in, in, inovadora perto do que a gente experimentou Desse outro jogo. Eu, Seeker, eu não sei, cara, se você quer complementar com alguma coisa, porque o Skyrim é o jogo da sua vida, cara, como foi da. como é da minha vida também. Então acho que se, se você quiser complementar, fica à vontade, velho. Olha, então, é, eu não tenho é, muita, muitos complementos, né? Pra, pra Sim. adicionar. Mas majoritariamente, cara, The Elder Scrolls traz um ponto que, inclusive, eu comentei hoje. E que o Colosso definiu né? Que é a liberdade Mano, Sim. The Elder Scrolls Eu penso que daria pra definir Se fosse pra definir com uma palavra Seria liberdade, entendeu? Porque Sim. foi o primeiro jogo Assim, eu também Eu joguei o, o 4, o Oblivion E o 5, o Skyrim Quando eu joguei o Oblivion é, Eu joguei Eu não me lembro agora Mas eu acho que eu joguei primeiro o Skyrim Depois o Oblivion Aham uhum. É... Cara, quando eu joguei Skyrim, eu falei assim, não é possível. Exatamente a mesma a mesma questão do do Colosso, entendeu? Você, você não acha possível um jogo que eu tenha liberdade de tudo, entendeu? Que eu consiga, por exemplo, usar uma espada numa mão e uma magia de destruição na outra. É. Ou eu quero usar uma magia de restauração em uma e uma adaga na outra, ou eu quero usar é. duas adagas. E eu posso, tipo assim, ser um, um fucking é, bárbaro, tá ligado? <risos> e usar uma espada de duas mãos e, tipo assim, treinar conjuração e reanimar um maluco full, assim, total, entendeu? O cara ficar comigo gemendo, morto, só o corpo andando, lutando por mim, entendeu? Que é, Cara, é inacreditável e é um jogo que não tem como, entendeu? A gente definir de outra forma, senão uma franquia que revolucionou os RPGs, o RPG que é o meu gênero tão amado, né, e que Sim. a gente não tem palavras assim, por mais que a Bethesda, ela é... que é a empresa do, do The Elder Scrolls, né, ela seja cuzona, né, a gente já falou <risos> mil vezes aqui, já metemos o pau na Bethesda muitas vezes, e o Fallout também tá incluso, né, a gente não tá colocou close, Fallout cara. aqui, mas ele é a mesma pegada, entendeu? De é. primeira pessoa, de exploração e de você fazer ali o você quiser, quando você quiser, pô. Tem uma área ali que é 30 níveis acima de você, 30 níveis. Você pode ir, é, Mano, vai partes. lá, você vai tomar uma porrada, você vai virar pó, mas vai, <risos> entendeu? Você é. tem o direito de ir, você tem permissão de ir. E isso é, é impagável. Cara, você falou tudo, cara. Eu lembro quando eu joguei Fallout em New Vegas a primeira vez. Eu saí e falei, cara, eu vou, explorar, eu vou explorar aqui essa porra desse deserto todinho aqui. Cara, eu entrei numa área tão difícil, cara, que eu levei uma vez Aquela um vespa maldita, né? Ela Deve mesmo. Deve ter sido. Eu Mano, também fiz como? a mesma coisa. <risos> cara, era, era uma picada só, Vitor. Uma picada só e o veneno comendo. Já era, filho. Já mano, essa vespa é desgraçada, ela deve ter fudido todo mundo, tá ligado? A mesma <risos> coisa é Deathclaw, que é aquele bicho do Fallout que é, assim, ele é um dinossauro, né? Com umas Cloud. garras gigantes. Yeah. Ele te fode, assim, de, de aleatório. Você tá andando, você escuta o barulho e você fala assim, mano, é, se eu não salvei, eu sinto muito, é, perdi. Entendeu? Ele vem não correndo, Já era. né? Só um abraço. E o mais engraçado, cara, que é o jeito e depois eu descobri uma forma fácil de derrotar ele, era você dar tiro na perna dele. Que aí depois ele começava a mancar, não conseguia te alcançar. Acabou. Ah, no 4 eu fiz uma build de porrada e de matei um no soco. Só pra me vingar. <risos> é é isso. Ver, é cara. a liberdade que a gente tá falando na forma mais explícita possível. Você matar um dinossauro na, mu na muqueta. Na irmão. muqueta. <risos> Cara, e para complementar, cara, Vitor, eu quero que você traga o que você vai trazer, cara. E assim, bicho, fica à vontade, cara. Fala aí o que é, você tem para falar. É, eu pensei muito. Eu tava tentando elaborar uma linha de ação aqui para falar desse jogo, né? Sim. Mas eu sei que eu vou me perder no raciocínio, com certeza, porque meu coração vai falar mais alto do que, do que o raciocínio, cara. <risos> É, vou falar de Elden Ring, né? Ou pelo menos tentar compilar o meu raciocínio. É, pra poder falar, eu platinei o jogo, né? Sim. Joguei, acho que eu joguei até mais do que eu devia jogar. Porque eu simplesmente não conseguia parar. É, cara, Elden Ring, eu acho que pra começar, é, ele pega tudo que foi dito do, do conceito de mundo aberto. Vocês falaram aí de, de Elden Scrolls e de de tudo sobre mundo aberto e eleva para um pra um nível para pra, pra outra prateleira para uma prateleira que tava vazia, entendeu? É isso que eu é. sobre Elden Ring para mim ele tá sozinho numa prateleira sobre mundo aberto, ele tá sozinho lá isolado e para alguém chegar na prateleira de Elden Ring cara vai, vai ser difícil, vai ser difícil porque é, Elden Ring ele, ele consegue fazer muitas coisas que nenhum outro jogo faz e tudo que Elden Ring faz, faz muito bem feito. Ele te joga num mundo onde praticamente você não sabe nada sobre. É... O jogo não tem HUD, pra... é... basicamente. A HUD é muito simples, né? Pra quem é. não sabe, aquela... as informações na tela, que a gente até criticou no comecinho aqui os MMO. E é tudo muito clean, né? Sim. E, cara, você, quando... o jogo, ele te... ele te joga naquele mundo ali e fala, meu, meu irmão, se vira, se vira. Só que esse se vira, é... a empresa, Gostoso. a, a, a Fronsoft ela consegue fazer esse se virar ser um negócio tão magnífico, cara, que você, você não percebe que você tá se adaptando e melhorando naquele mundo ali, cara. É uma coisa, é, é inacreditável, porque à medida que você vai jogando, é, o progresso, ele é quase imperceptível. E aí, quando você se dá conta, você fala, caramba, mas peraí, mas esse, esse, esse tipo de inimigo que eu tava enfrentando no começo do jogo... É, ele era muito difícil. É um exemplo claro aqui. Eu vou mostrar é. todo na, na ideia aqui, mas depois eu tento dar um, um veredito. Um exemplo claro é o Sentinela da Árvore. Você lembra dele, Colos? Lembro, cara. Então, você enfrenta o primeiro sentinela da árvore, cara, você toma um pau pra ele, que é o primeiro boss do, do jogo, pra quem não sabe. Só que ele não é obrigatório. A questão em Elden Ring é que praticamente. 98% dos chefes não são obrigatórios. Isso. Na real, você precisa matar, se eu não me engano, seis ou sete pra zerar o jogo. E todos os outros 200 e lá vai porrada não são obrigatórios, são opcionais. E não existe ordem é, específica pra você fazer nenhum deles. Uhum. Cara, isso é surreal, né? Isso, isso não, não, não é algo que a gente vê nos jogos de mundo aberto. Outra coisa que Elden Ring faz muito bem... É, ah, concluindo sobre o sentinela da árvore, né? Você toma um cacete pro, pro primeiro sentinela da árvore e ele te, te arregaça e você vai tentar matar ele inúmeras vezes, talvez você consiga, mas provavelmente não. E quando você vai enfrentar um segundo sentinela da árvore, você dá um, meio que um pau nele, que você fala, é. caramba, esse, esse cara que nem é tão difícil assim, mas só que ele me destruiu quando eu comecei a jogar. Só que você não percebeu a sua, a sua progressão. Você fala, caramba, mas como que eu tô conseguindo matar? E não é que você tá tão mais forte. Você simplesmente foi se adaptando, você foi melhorando no, nos comandos do jogo, é uma evolução é, é, é tão natural que parece que, que beira inacreditável, cara. O que o jogo faz. e Além de outra coisa que Elden Ring faz, é, ou melhor, que ele não faz, e que todos, a maioria dos outros jogos fazem, inclusive mundo aberto, né? Alguns aclamados, como The Witch, é te pegar pela mão. É. Cara, 99,9% 99 dos jogos te pegam pela mão. Até mandei um áudio uma vez aí pro Colossus, uns dias atrás, que eu fui baixar um jogo mobile, se eu não me engano, Acho que foi o Ninokuni, aquele Ninokuni Mobile que lançou. Não é um jogo ruim, não é ruim. Mas cara, no primeiro segundo do jogo já tem uma fadinha que começa a falar na sua cabeça. E aí ela, olá herói, é, vamos agora para a nossa primeira aventura. É, aperte aqui para ver o seu inventário. Aí você vai aperta inventário. Muito bem, incrível. Meus parabéns, você acabou é. de descobrir o seu inventário, cara. Todos os jogos estão seguindo essa chatice de, de linha de ação e, ni e ninguém aguenta mais, cara. A gente é obrigado a engolir isso, engolir isso, aí chega a Front Software e faz Elden Ring, cara. Tipo, você que se dane. Não vai ter uma fadinha te ensinando onde ir. Não vai ter um jornal, né? Um journal, Sim. que é um livro de objetivos te mostrando o que, que você tem que fazer. Elden Ring não tem nada, absolutamente nada. Nenhuma quest tem uma... uma... Um registro pra você seguir, nenhum NPC é marcado no mapa, tirando os vendedores. É... Você simplesmente tá sozinho ali, e isso aí é um plus pra, pra te estimular a explorar o um mapa, né? E o mundo aberto é totalmente chamativo, não tem, uma... não tem um metro quadrado de mapa no jogo que não tenha algo diferente que vai te... te instigar de alguma maneira. Enquanto todos os outros jogos mundo aberto que eu já joguei, acho que o que mais, o que menos é. é... É previsível, foi o Zelda Breath of the Wild, né? Isso. Também, mas ainda assim, ainda tem os objetivos marcados no mapa e tal. Que é um bom mundo aberto, mas pra mim, Elden Ring, né? Como eu disse, subiu de prateleira, tá numa prateleira diferente. E isso daí, cara, é muito chamativo à medida que você aceita a proposta do jogo. Isso. Porque se você, é, se você recusar que aquela dificuldade ali faz parte da experiência você não consegue jogar, sinceramente o camarada ele vai, ele, ele dropa do jogo, agora quando você aceita e entende a proposta, cara eu acho que, que o que a From Software fez com Elden Ring foi é um negócio absurdo, então eu não acho que, eu não usaria o termo é, revolucionar sabe, mas eu acho que Elden Ring é, lapidou tudo aquilo que vem, foi feito antes no gênero, sacou? e não, foi demais é, colocou num nível totalmente diferente, cara tem tanta coisa pra falar de Elden Ring que eu vou deixar muita coisa passar também, mas... É, no, re, no O resumo da ideia é, é essa, né? O jogo, ele não te pega pela mão. Ele te faz se sentir competente a ponto de conseguir superar o desafio. É, porque a primeira... A sensação que ele... Não só Elden Ring, né? os jogos da, da From são assim, mas Elden Ring também eleva isso a um nível diferente. Que é você... Seu primeiro contato com a dificuldade parece que. parece que é intransponível aquele obstáculo, aquele é. boss. Boaz... Parece que. É, cara, cê, O primeiro contato você tem que falar, cara, não tem como, mano. Isso aqui é impossível de passar, pô. Você fala, não dá, é impossível, não tem como. E aí você continua tentando e você vê que você diminuiu um pouco mais a barra de vida dele. Você fala, opa, peraí. Mas se eu fizer isso aqui de diferente, dá. Talvez assim dê. E aí, quando você se adapta, se adapta, toma uma retada, uma retada, você supera. E quando você supera, cara, a sensação que você tem, mano, é, é um negócio surreal, cara. É, é incrível, mesmo. É incrível e, e poucas vezes eu senti jogando videogame o que Elden Ring me fez sentir jogando. E aí é. só um detalhezinho sobre, sobre a gameplay em si. É, vocês falaram aí da, da liberdade de build, né? Eu acho que todos os jogos que vocês citaram, eles dão uma liberdade, por exemplo, você usar magia numa mão e uma arma branca na outra... Enfim, mas só que eu acho que Elden Ring faz isso de maneira muito eficaz também, a ponto de também colocar o combate em outra prateleira. Porque, por exemplo, eu comecei jogando de mago, e aí eu percebi que tinha um armas brancas que se adequavam a build de inteligência. E aí no final eu terminei sendo meio que um samurai mago. E funciona. é Muitos jogos, eles te permitem é, usar mais de um tipo de arma é que não tem relação, tipo, magia e talvez uma arma branca, só que aquilo não é tão funcional. No Elden Ring, não. No Elden Ring funciona. E a sua, cri sua criatividade é o limite, cara. Pode ser que não seja a melhor, mas que você consegue executar e jogar e concluir os Está. objetivos. É, é, é incrível como que tudo funciona no jogo, cara. Toda arma tem utilidade. Você pode ter uma arma tipo, que não seja nem tão incrível e quando você vê, você consegue superar o desafio usando aquela arma. Enfim, é. Cara, é inacreditável o que, que os caras fizeram aí. Se eu tiver. Provavelmente eu deixei muita coisa passar, mas pode complementar Sim. aí. Que eu sei que você. Não, que eu, eu Resumo no, no final aqui pra concluir. Eu não queria jogar de jeito nenhum <risos> Elden Ring. E Eu aí, insisti. O conosco, insistiu, insistiu, insistiu. Cara, joga, joga, cara, joga. Dá uma chance. Falou, não, cara, é muito chato. Eu não vejo graça nesse tipo de jogo, que fica te estressando. <risos> e aí, quando eu comecei a jogar, já era, cara. Acabou minha vida. E aí, minha vida ainda tá uma merda porque eu não tenho. Eu tentei jogar Assassin's Creed Valhalla depois, achei uma bosta. Tentei jogar Horizon Forbidden West, achei uma bosta, porque fica me pegando pela mão. E o Giovanni acabou com a minha vida, Vulgo Colosso, acabou. <risos> estragou a minha vida em jogos eletrônicos. É isso. Cara, mano, e assim, velho, pra quem não conhece, não se assustem, gente. Eu já falei isso nos outros episódios. Parece que a gente tá falando de um jogo impossível. Não é isso, galera. Não é isso. Ele simplesmente vai te dar uma nova, é, um novo olhar de como jogar o jogo, que você, na medida do possível, você tem que se virar um pouco mesmo, entendeu? E que aquele jogo que pega o tempo todo na sua mão, aquilo pode ser chato, cara, e por muitas vezes você vai acabar dropando porque fica chato, entendeu? Entendeu? E, e coisas demais, eu vou te falar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Assim, um jogo incrível de mundo aberto e que não era para ser chato. É aquele jogo de zumbi, cara. Porra, eu ia falar o um nome agora, fugiu da mente, cara. É Dead by Daylight. Não saiu dois. Agora, gente, no começo do ano, agora é ele agora. mesmo? Não? Dead by Daylight 2? Não acho que é Dead by Daylight, é o que, é o que saiu de zumbi que você faz parkour e tudo mais na cidade inteira. Você tem uma cidade para brincar. Da Light. Da Light, Dine Light 2, exatamente. da Light 2, ele você tem um mundo aberto gigante e que dá para você fazer parkour. Receita do sucesso, certo? Cara, mas é tanta informação na tela, é tanta coisa te enchendo o saco o tempo todo, uma porrada de missão secundária, que você se perde, que você cara, você fala, pô, não, peraí, gente, isso aqui tá uma confusão do caralho. Foi isso que aconteceu comigo. Uhum. E essa, essa certa dificuldade saudável que o Eld Eldering traz, como outros Souls Like trazem, cara, isso revoluciona demais de você se esforçar o mínimo, que é o mínimo, galera. É o mínimo. Não é um esforço sobrenatural que a gente tá falando aqui, não. Nem eu, nem o Vitor Somos peritos em Souls-like. os Bem caras que... disso. É, é, os caras que mais gostam, pode falar com propriedade aqui nesse podcast, é o Seeker e o Peri. Entendeu? Mas, cara, então assim, é o mínimo. Você vai ter um esforço mínimo que é de qualquer RPG. Eu eu tava eu voltei a jogar Baldur's Gate o primeiro. Cara, você tem que se esforçar o mínimo para ler a quest e entender que você tem que ir para sair do lugar A e ir até o lugar B para contratar uma pessoa. Ele não tem waypoint. É o mínimo. Você ler, e interpretar e ir atrás, cara. Você está entendendo? Então, assim, eu vejo como uma coisa saudável, essa, essa busca, que, que você tem que ter essa linha de aprendizagem em vez de ficar jogando aquele monte de informação na sua cabeça, querendo que você aprenda tudo... É, e, e, e você tem tudo mastigado Aqueles 10 points ali uhum. na, na sua interface E você não sabe o que, que você faz Cara, pra mim Por isso que eu falei Eu tô com medo do que, que a Bethesda vai trazer Por causa disso Porque o The Elder Scrolls 6 Ele vai ter que ter Uma revolução muito grande Perto do 5 E perto do que o Elder Ring Trouxe, cara e foi assim, pra mim absolutamente incrível, incrível em, em questão de mundo aberto e de RPG de builds do que você pode fazer então assim, cara assinado embaixo aí essa, essa, esse jogo que o, que o Victor trouxe quando o Seeker jogar eu tenho certeza também que ele vai se apaixonar e realmente assim a gente achou quando tava pra lançar que ia ser só mais um mundo aberto, só mais um mas não, cara. É fantástico, cara. É muito lindo esse jogo. Algum complemento? Seeker, Luna, vocês queiram falar? Eu e o Vito estamos até espumando ah, a boca é de mas Eu vou ficar falando aqui até. Ah, Elden Ring, não, tá, eu te amo. Tranquilo. <risos> tá suave, né, Luna? Não, eu também não, não tenho nada, não. É, eu concordo muito, cara, com os pontos de vocês. É, realmente o Elden Ring, com, com o que o Victor trouxe pra gente, o, o Elden Ring seguiu uma fórmula, né? E seguiu uma fórmula, mas ele inovou de uma forma que também nunca foi vista antes, né? Sim. Que eu joguei, por exemplo, Dark Souls 3, joguei é, Bloodborne, é, o Sekiro eu joguei um pouco, e o que o Elden Ring fez, né? Trazer praticamente a mecânica ali da From Software do Dark Souls, é, de uma forma mundo aberto, cara, isso foi revolucionário no bom sentido. E é. não dá pra... Também é algo que, assim, na hora que eu fiquei sabendo, é, a minha cabeça explodiu, entendeu? Eu não joguei ainda, mas eu tenho certeza que quando eu for pegar pra jogar, eu vou ficar igual o Victor. Acabou a vida. Vai acabar ah, a vida, vida nada acabou. mais vai me contentar. Ah, cara, que droga. Então, cara, joga tudo que você tem vontade primeiro. É, e depois, depois, e depois... Cara, mano. não estraga a sua vida igual eu estraguei a minha, cara. Aconteceu é isso? isso um pouco comigo com o Persona, o Persona 5. Também rolou comigo, eu também zerei Persona 5, eu também tive a mesma sensação, cara. Exato, eu é, fui mano. jogar o Yakuza, entendeu? Eu falei... Ai, ai, é, ai, mas ai, não ai, é Persona 5, é... É, exato, exato. Persona Sim, 5 cara. Royal, pra mim, tá no meu é top 5, foda. falei muito, é muito dele muito aqui. Muito é muito é verdade, bom ter, né? cara. Galera, a gente vai encerrando aqui o nosso tema principal e também o no nosso podcast. A gente se alongou bastante hoje, mas valeu muita discussão, tá? É, a princípio aqui, em primeiro lugar, cara, eu quero agradecer imensamente aqui o nosso amigo Vitor, cara, por ter aceito o convite de última hora aí, mas sempre quis participar aqui e te agradeço demais, Vitor. Obrigado, Vamos juntos, mesmo, eu te agradeço cara. aí, cara. Não, Tamo que junto. isso, espero que a gente possa gravar mais vezes, cara, porque assim, pô, a gente tem muito pra falar de videogame, a gente fala muito de videogame durante o, o dia a dia nosso, no privado Sim. ali, no WhatsApp, cara, a gente fica trocando ideia, trocando figurinha, e a ideia do podcast é exatamente essa, né, cara? onde de bola, pode chamar aí, agora eu vou ficar te encher o saco aí pra, pra <risos> me chamar, pra gente bater um papo aí, valeu. Não, chega de bola, cara, vai ser sempre bem-vindo aqui. E também obrigado, Luna, obrigado, Sik. A gente se vê, gente, daqui 15 dias, aproximadamente, no nosso próximo episódio. Não se esqueça de nos curtir, participar, podcasts, ir e, e na Spotify, Deezer, YouTube, quiser ver a gente aí, é só nos seguir. Beleza, pessoal? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Satisfação, galera. Tamo junto. Alô?